E aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Daqui a pouco a gente vai começar uma viagem muito esperada, né? Pra gente descansar, passar um tempo bom e esquecer um pouco desse desse mês que foi pesado, né? A terapia, mas como eu disse no último vídeo até aqui nos ajudou o Senhor 1 Samuel 7.12, tá escrito lá Eu sempre sou muito otimista eu acho que isso também faz diferença no resultado e do tratamento A gente tem que sempre pensar pelo lado positivo de tudo né Olhar o copo sempre cheio e nunca quase vazio Espero que em breve tudo isso seja um passado Que eu possa utilizar como aprendizado Não só para mim, como para as pessoas que convivem comigo Mas o importante disso tudo é como a gente sai Porque entrar, a gente entrou e não tem muita decisão como você entra Você não decide, ah, eu quero ter isso ou não quero Mas como você vai sair disso, você que decide Vai sair mais preparado vai sair é, com que aprendizado então isso é importante e também como sempre a gente fala né quando a gente apanha a carne sai mais amaciada né quando você vai fazer um bife para amolecer o bife você bate no bife então é isso que tem acontecido a vida tem feito Wanna isso com a free gente para transformar nesse a gente em uma pessoa melhor então galera, é isso aí Vamos começar nossa viagem agora Viagem de férias, começa agora Carro já abastecido, carregado com todas as nossas coisas E a gente vai fazer aquela oração agora Para poder Deus abençoar o caminho, livrar de todo mal E curtindo o que nós temos que passar nesse tempo, no trajeto Sem pressa, né meu gato? Então tá bom é isso aí, tamo junto. Daqui a pouco a gente vai curtindo cada momento. Que Deus abençoe o nosso caminho. Senhor Jesus, estamos diante do Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa viagem, o nosso caminho. É assim que nós oramos o nome de Jesus. Amém. o foi colocada a para receber a gente nesse estado maravilhoso que é o estado de São Paulo. Começou uh, as férias. Vamos Lugar lindo que a gente parou aqui para dar uma relaxada, esticar as pernas. O zelo das pessoas, né? O cuidado da Essa grama, é da grama, que que é sinalização. Olha só, casinha mineira, um restaurante bem bonitinho ali. Olha só, que bonitinho aqui. Não é, meu amor? Bonito? É isso aí, nossa viagem rumo a Sorocaba e a Piaí. Vem comigo do estado de São Paulo, olha só aqui a Rodovia Bandeirantes. velocidade 120 veículos leves 90 veículos leve pesados olha a qualidade destas, destas pistas, destas faixas uma, duas, três faixas de rolamento num sentido só esse é o nosso Brasil o nosso Brasil tem jeito sim fui can't stop trying hard a estação de trem aqui em Sorocaba ainda funciona tem alguns alguns voos ó, algumas partidas Eu não me recordo para que localiz... localidade acho que para são paulo tem olha essa coisa mais linda a estação não sei se vocês conseguir ver uma cidade para se conhecer, Sorocaba, 98 quilômetros de São Paulo, mais uma beleza. O clima é um pouco quente, eu, nas épocas de calor esquenta muito, mas eu morei aqui, nós moramos aqui por bastante tempo e sempre gostamos demais aqui. Então, para matar a saudade um pouco, vamos na casa de amigos, queridos, mais chegados que irmãos. Enquanto a gente estava começando o nosso almoço aqui com a Cida e o Simar e a gata, me veio aqui uma questão que a gente tem aprendido até nos filmes de outras culturas, né, como os filmes coreanos que a gente tem assistido, que quando eles se sentam à mesa com alguém, isso é um momento importantíssimo, porque eles não sentam à mesa com alguém que não seja importante para eles. E a comida tem uma ligação muito grande nessa questão da amizade. E sentar à mesa com pessoas que a gente ama e a gente gosta, passou a ter um outro sentido para gente. Não é simplesmente o um momento de saciar o nosso corpo, mas sim de reforçar os nossos laços. Isso, amor? Gente, esse é mais uma ideia. Eu estou com pessoas especiais que nós amamos e eu queria deixar uma frase aqui para você. Existe vida mais barata, mas não presta não. Vocês concordam, Beleza? Beleza? my ideia, 30 dias de coisas bonitas Para poder apagar um pouco de tudo que eu postei Nesse meu processo que eu tenho passado nesses 35 dias Tá bom? É isso aí gente, tchau! Um lugar tão bonito chamado Campo Link A está nessa avenida principal Que chega no Campo Link E a gente está próximo da saída de Sorocaba Lá da BR, né? Indo para shopping também, aqui é caminho do shopping uma avenida muito bonita e a gente passou muito tempo por aqui, inclusive para ir no hospital G-Passe, onde nosso filho foi tratado e curado. Amém. Então, mais um trechinho aqui para vocês, ó. Coisa mais linda, Sorocaba, São Paulo. so afraid to be left behind